Então, a gente vai começar a fazer aí nosso vestido tubinho, super simples e rapidinho, nem vou ficar enrolando muito aqui, porque não tem segredo. Você vai colocar aí o molde no seu tecido e vai cortar duas vezes na dobra do tecido, tirando frente e costas, depois você vai dobrar novamente o tecido e vai tirar duas vezes a manga, tá certo? Então, eu coloquei meu molde, eu vou cortar, eu tô cortando um pouquinho mais comprido do que o molde, mas aí o comprimento fica a seu critério, tá? Eu vou costurar esse vestido todo na overlock, mas se você não tiver overlock, é só você usar a agulha de cabeça dourada na sua máquina doméstica, tá? Você pode usar aquela agulha dupla, que eu já expliquei aqui pra vocês em outro vídeo também, que ela dá um acabamento top, fica acabamento de overlock para quem tá costurando malha. Então, fica aí as dicas pra vocês, mas vocês podem costurar tranquilo na máquina doméstica, Bom, como vocês já estão acostumadas, eu adoro inventar. E, gente, eu vou deixar disponível o molde da manga para vocês, tá? Pra impressão. Mas eu não vou cortar a manga do mesmo tecido. Por quê, gente? Eu tenho esse bore aqui. Só que ele, ele é para você usar com outra blusinha por baixo. E eu não uso ele. Na verdade, eu nunca usei ele. E eu quero mesclar aqui o cinza claro com o cinza escuro, então eu vou tirar a manga dele, tá vendo? É uma malha, só que é uma malha canelada essa. Então, eu vou tirar a manga deste body aqui pra colocar aqui neste vestido, tá? Mas eu gosto dessa brincadeira de mudar estampa, mudar cor, é, colocar avesso, eu gosto disso. Então, por isso que eu vou fazer isso. Mas, eu vou deixar disponível lá no blog o molde da manga, que também não tem segredo, gente. É só vocês cortarem duas vezes aí no tecido de vocês, ok? Então, agora, a gente já vai montar aqui o nosso vestido. Muito simples, por sinal, né? Gente, nós vamos pegar aqui, olha, vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vamos passar uma costura, olha, fechando a lateral do vestido e o ombro do vestido. Tá? Só passar uma costurinha, então, fechando o ombro e as laterais. E aí, no meu caso, olha, como eu já cortei, tá vendo? Eu tirei a manga de lá, da blusinha. Aí, eu vou vir aqui e vou encaixar a minha manga. Mas, se você usou o molde, que provavelmente você vai usar o molde pra fazer a manga, você vai colocar a manga, você vai cortar ela aberta. Aí, você coloca lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passa uma costura pra fechar a manga. E aí, você vem aqui... E já encaixa a manga aqui na sua cava, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos e depois nós, nós voltamos aqui para colocar a golinha e fazer a barrinha. Gente, eu cortei, olha, mais um pedacinho do mesmo tecido lá da blusa, ó, tá vendo? Mas você pode fazer tudo com o mesmo tecido. Eu que tô fazendo aqui diferente, tô cortando, tô fazendo vestido de retalho, né? Aí, o que que eu fiz? Olha, você vai cortar na largura que você vai querer sua gola, tá? Aí, eu cortei duas faixinhas, passei uma costura aqui na lateral. Eu tirei a medida aqui da, do meu decote frente e costas e cortei... Dois dedos menores. Por quê? Porque daí, na hora que eu for colocar aqui, eu estico pra ele ficar mais certinho. Deixa eu abaixar vocês, peraí. Aí. Então, eu vou posicionar agora aqui, olha, as costuras das laterais com a costura da lateral. Ó, vou alfinetar. E aí, é só ir pra máquina, gente, passar uma costurinha aqui, olha, pregando a gola no vestido. Eu não vou fazer a barrinha do vestido, essa malha não desfia, não tem necessidade, se você quiser fazer, fica a seu critério, tá? Eu não vou fazer, e aí, o meu vestido já vai estar finalizado. Aqui, pessoal, o resultado final do vestido, super simples de fazer, tem molde disponível no site do 36 ao 56, não vou ficar falando muito pra não enrolar. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e eu espero vocês em um próximo vídeo.